Já ouviu falar da planta chamada Cambará? Ela é nativa aqui do Rio Grande do Sul e esse vídeo aqui é para te contar o que ela pode fazer pela sua voz. Então fica aqui que hoje você vai aprender os três segredos do Cambará e o que ela pode fazer pela sua voz. E a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Pode soltar. Tudo bem, gente verde? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal FitoEnergética, aqui da Luz da Serra. Meu nome é Luiz Mourão e junto com a Patrícia Cândido, a gente está aqui produzindo conteúdos sobre o poder oculto das, das ervas, energia poderosa das plantas e o que, que elas podem fazer para o seu bem-estar, como você pode usá-las né, para o equilíbrio da sua alma. E hoje a gente vai falar sobre uma planta que ela é bem comum aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui conhecer ela depois que me mudei para cá, mas ela é super poderosa, principalmente se você tem problema de roquidão, principalmente se você está com a fala um pouco engasgada. Né? E a gente vai falar sobre o cambará. O cambará, ele, além né, de ter em vários estados, um, ele tem algumas propriedades que muita gente pode confundir ele com arbusto. Na verdade ele é uma árvore que ela pode ter até 10 metros, Eu tô olhando para baixo, eu tô com uma colinha que eu não quero deixar de falar nada para vocês. E é uma árvore que ela é muito utilizada em construção de telhado e cobertura, porque ela tem um tronco muito muito forte, muito rígido. Inclusive, né, as vovós de outrora, quem já, quem é aqui da região, da região e já usou cambará, sabe que ela pode ser usada, né, para problemas abdominais e respiratórios e o tronco do cambará ele é usado para telhados, porque ele é rígido, como eu estava falando. Um, e daí, quando né, naquela época o cambará era usado, era tirado a machadada, ele, ele, ele era cortado a machadada, era possível até ver faísca sair de tão duro que era o tronco. Então, o cambará ele pode ser encontrado né, aqui nos estados uh, do sul, do sudeste, e também no centro-oeste, até mesmo em algumas regiões da Bahia. O cambará está no imaginário das vovós, né, que nem eu comentei, por, por essa capacidade dele tratar problemas respiratórios e abdominais. E ele tem pesquisas científicas, né? inclusive comprovando essa capacidade dele. Antes, o que era uma crendice, agora está sendo uh, comprovado cientificamente. Porém, essa capacidade do cambará de tratar problemas respiratórios e abdominais, não é, não são, né, as únicas, os únicos poderes, as únicas faculdades dessa planta. Isso de tratar problema respiratório abdominal é da parte estrutural, da parte física da planta. Agora o que a gente vai falar é do poder oculto do Cambará e o que que ele pode fazer, né, com a nossa energia, com a nossa voz. E, e para isso eu tô aqui com um livro, né, de fitoenergética, essa aqui é a edição comemorativa de 15 anos, edição de colecionador, capa dura. E eu vou ler para todo mundo aqui o que, que o cambará faz, né? o que que ele, como ele pode ajudar. Então, o cambará né? uh, pode criar imunidade energética na região da garganta, então protege a nossa garganta, inclusive a nossa fala. Ele melhora a fala, a voz e a dicção, então, falar sem travar, falar sem gaguejar, falar sem dificuldade, é um dos poderes ocultos do cambará. E ele elimina o catarro, que é a secreção na garganta, e é a rouquidão. Porém, para a gente poder uh, usar dessa capacidade, dessa faculdade do Cambará de nos ajudar com essa energia, é preciso a gente ter alguns conhecimentos técnicos sobre fitoenergética. Por quê? O Cambará, ele é uma planta do tipo física, né? O Cambará tem a, a função fitoenergética, um caráter energético físico, ele age no corpo físico. Porém, para a gente usar uma planta de caráter físico, a gente precisa de um uma planta de caráter puro para aquele chakra. Então é preciso que a gente tenha algum conhecimento. Né? E como que você pode, agora, nesse momento, usufruir um pouco dessa energia do cambará? Você pode fazer ou chá, ou sachê de cambará. A planta é desidratada, você pode pegar e fazer um sachê. Como é que você faz sachê? Você pega um pedaço de papel, né, um pedaço de tecido, pode ser um tecido mais maleável. De preferência, um azul clarinho, ou então um verde, ou um branco. Qualquer tecido né, que te remeta paz, cura, equilíbrio, harmonia, para que você consiga usar dessa energia para fazer o sachê fitoenergético. Evita apelos negativos, caveira, arma, né, ah, revólveres, tem alguns tecidinhos que tem isso aí de arminha, mas evita, pega tons mais naturais e coloca um punhadinho de cambará, fecha e anda, leva aquilo contigo ah, ao longo do dia, né, pode fazer isso para usar o cambará como se fosse um amuleto, ou você pode fazer o chá de cambará pela fita energética, né, né. Ah, Nesse tempo que a gente tem aqui do vídeo, não conseguiria explicar todo o processo de equilibrar um tratamento fito energético com o Cambará. Para isso, então, eu vou deixar essa indicação uh, da aquisição do livro de fito há 15 anos para você entender o que, que são os vegetais puros e como você pode montar esse composto com o Cambará. Mas se você fizer um chá apenas de Cambará, e tem vídeo meu aqui no canal explicando o ritual do chá para explicar como, né, como fazer uh, um chá. para extrair a fita energética, né? a, a fita energia e a gente usufruir de, daquela capacidade, daquele potencial energético, tem esse vídeo aqui, e você pode aplicar aquele vídeo e fazer o chá com, de cambará para ter um pouco dessa energia. É claro, né? se você fizer o composto equilibrado com um nivelador, com um condutor, com um cambará e mais um vegetal puro, você vai ter um efeito perfeito do, desse composto fitoenergético, né, agindo sobre o seu campo energético, e trazendo equilíbrio para esse campo da fala na altura da sua garganta. Se você quiser ver, tintim por tintim, detalhe por detalhe, essa, esse passo a passo de como fazer um composto para voz usando o cambará, deixa aqui nos comentários que a gente está sempre de olho, tá bem? Essas foram as três capacidades, os três poderes do Cambará para te ajudar a ele equilibrar né, a roquidão da voz. Se você tiver alguma outra planta que você queira saber a capacidade dela, deixa aqui nos comentários que a gente está de olho também. Aqui quem falou foi o Luiz Mourão, um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.